Já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Uma esfera de origem desconhecida foi encontrada nesta terça-feira, dia 21, na praia de Encho, na cidade japonesa de Amatsushi, e forma a imprensa do Japão. Segundo a emissora, a Ashashi News. Uma moradora da região chamou a polícia após avistar um objeto descrito como uma bola de ferro com 1,5 metros de diâmetro. A esfera está aparentemente enferrujada e com uma alça que indica que poderia estar presa a alguma outra estrutura. As autoridades bloquearam acesso à área em um raio de 200 metros para a esfera e fizeram uma varredura com raio-x revelando que o objeto era oco. Às 14 horas no horário do Japão, a polícia concluiu que não havia risco de explosão e suspendeu as restrições. Mas segundo a Fuji News Network, ainda não haviam conseguido determinar o que era aquela esfera. Na internet, a primeira coisa que sugeriram ser é que fosse um objeto voador não identificado. Uma esfera extraterrestre que teria caído do céu e ali dentro haveriam seres de outros planetas. Mas parece que não foi dessa vez. Um internauta registrou um objeto em Peruíbe, litoral de São Paulo, e quando publicou nas redes sociais deixou muitos intrigados. O município é um dos que concentra o um maior número de atividades supostamente extraterrestres no Brasil. Enquanto o jovem retornava da igreja, ele viu o objeto subindo acima dos postes e logo sacou a câmera e o objeto em forma de disco com luzes alaranjadas foi fotografado a pouco mais de 20 metros de altura. O fato gerou muita discussão nas redes sociais. Uns dizem ser uma nave alienígena discoide ultra avançada, enquanto outros mais céticos diziam que era um drone ou algum outro objeto terrestre. Outros bem mais humorados sugeriram que fosse uma galinha choca, aquele famoso balão de jornal que soltam em festas juninas. Que esse ia ficar bom? Olha, quase 5 metros de altura! E de fato parece muito com uma galinha-choca. Mas e você? No que acredita? Seria uma nave de origem extraterrestre? No ano de 1976, uma expedição norte-americana de cientistas militares se dirigiu às regiões mais frias da Antártida para fins de pesquisa. A pesquisa que foi realizada permanece até hoje sob sigilo e assim permanecerá até o ano de 2026. A suspeita é de que eles teriam ido investigar atividades ufológicas já que estava havendo relatos na região. a tese ganhou força com a divulgação de um vídeo supostamente registrado na época, justamente no ano da expedição. Nas imagens vemos o que seria um disco voador de aproximadamente 4 metros cravado no gelo após um pulso forçado ou a uma queda. Não há informações públicas acerca dos tripulantes. Alguns internautas chamam a atenção para um detalhe interessante ao sugerirem que o que vemos não seria necessariamente um vídeo mas sim uma foto com movimento e partículas de naves artificiais. E de fato é o que parece, porém nada comprovado. E você? acredita que estamos diante de um caso legítimo? Deixe a sua opinião nos comentários. No ano de 1997, um objeto voador não identificado caiu em um rancho próximo da cidade de Roswell, no estado do Novo México, Estados Unidos. O caso ficou conhecido como o maior evento ufológico já registrado que foi sumariamente coberto por militares norte-americanos. Até hoje o mundo se pergunta o que fizeram com os destroços do objeto acidentado e o que fizeram com o corpo do suposto extraterrestre que estaria dentro dele. Mas o que muitos não sabem é que Bob Lazar, um ex-funcionário da Área 51, já revelou o que teria acontecido nesta ocasião. Não é de hoje que surgem alegações de que o governo estaria hospedando os EBS Entidades Biológicas Extraterrestres em suas bases militares. Não foi diferente com o E.T. capturado em Roswell. Teria é sido encaminhado vivo e de carro para nevada como vemos nessas imagens. Na base militar, ele foi submetido a vários exames e interrogatórios por meio de pictogramas. estava debilitado e com graves problemas de saúde que nossa ciência não pôde sanar. Nessas imagens que... F... Nessas imagens que teria sido adquirida por um ufólogo no mercado negro, vemos o um momento em que o extraterrestre de Roswell desmaia durante uma entrevista. O, v... o vídeo não mostra mas ele teria supostamente falecido horas mais tarde em decorrência de um mal súbito. Será que este vídeo é real? Seria este realmente o alienígena da nave que caiu em Roswell? Deixe a sua opinião nos comentários. Imagens registradas na costa da Itália. Eram nove da noite quando luzes misteriosas entraram em formação. São várias luzes que vieram de lados opostos. Uma veio do espaço e se uniu às duas formando uma pirâmide. Seriam essas luzes nada mais que drones? Ou de fato seriam sondas ufológicas guiadas à distância por seres de outros planetas? É um mistério, mas as imagens estão aí e cabe a você analisar e tirar suas próprias conclusões. Até mais!